Menor. Distribuição, Fraga Vídeo e Videolife Produções Versão Brasileira, Dublamix, Rio Tiro, 46 depois Eu de... Eu venho aqui hoje com uma mensagem do rei Agripa, pois ele está muito descontente com ambos os senhores Descontente conosco? Mas o que fizemos? É mais o que não fizeram a gripa acha que não lhe demonstram o suficiente respeito. Afinal, ele os protege, ele os alimenta. E somos muito agradecidos. Ah, mas será que são o mesmo? Outros países dão banquetes em sua honra, lhe oferecem presentes. A gripa é o maior de todos os reis. E ele sugere que o tratem como tal, ou então haverá consequências. Nós faremos tudo, qualquer coisa, para evitar problemas como a gripa. Ah, ele ficará tão feliz em ouvir isso. Que está precisando de ajuda. Mas tenho certeza de que o irmão tem coisa mais importante a fazer. Não há nada mais importante do que ajudarmos uns aos outros. E precisamos terminar esse poço. É. Nossa pequena comunidade de fiéis está crescendo, não está? Deus está realizando milagres, Jeremias. Vamos orar para que não venhamos a decepcioná-lo. Vamos, vamos, comece a lavar. Eu tenho que ir ver o rei. Acho que dessa vez eu exagerei, Gaias. Os reis de Tiro e de Sidon ficaram com tanto medo que vêm até aqui para oferecer um banquete para a gripa. Eles assinaram um documento declarando o maior de todos os reis. E se ele é o maior de todos os reis, eu sou o maior senador da corte. É, maior senador da corte. Senador da Corte, sabe de uma coisa? Eu estou acima desse título. Eu preciso de algo como conselheiro, conselheiro-chefe, o um segundo do governo. É. Mas agora, que logo termine de lavar. A Gripa está esperando pelas boas novas. Alegre-se, meu caro Agripa, eu tenho boas novas. Porque quê? O informado disso. O que foi? O, o que foi? Esta é uma lista de meus súditos que se tornaram cristãos. Os seguidores de Jesus. Ah, mas Jesus está morto há 13 anos. Ah. É? Mas seus apóstolos continuam a pregar. O poder de ninguém deve aumentar a não ser o meu. Você entendeu? Eu vou cuidar do problema, rei Agripa. Faça isso mesmo ou voltará a lavar pés. Agora vá. Não quero ouvir as boas novas. Não! Mas os reis de tiro se doam, eles fai! Como seu conselheiro, majestade? Eu aconselho a deixar os cristãos em paz. São pessoas pacíficas e não ameaçam a Vossa Majestade. <risos> Parece que você que está precisando de conselhos neste caso. Saiba que não há lugar para bondade, caridade e amor na trilha para se tornar poderoso. A água deste poço é uma grande bênção, mas sempre devemos lembrar as palavras que Jesus disse à mulher samaritana, num poço bem parecido como este. Quem beber desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água da vida jamais terá sede de novo. Por aqui, senhor. Quais são eles? Por acaso é Tiago o apóstolo, seguidor de Jesus Cristo? Sou sim. Pois está preso. Parem. Não, Jeremias. Tudo irá ficar bem. Calma. Amemos-nos uns aos outros, que tudo ficará bem. Eu encontrei Tiago e o coloquei para trabalhar nas minas de sal. Eu quero Tiago morto. Majestade. Eu vou tratar da execução de Tiago. Agora, Majestade, se me permite mencionar os reis de Tiro e de Sidon. Ah, sim. Tiro e Sidon. Eu vou cuidar deles também. Mas eles estão vindo para cá para homenageá-lo com um grande banquete. Ótimo. Será a ocasião perfeita para declarar guerra contra eles. Guerra? Mas... mas eles são... São uma ameaça ao meu poder. Eu imploro, Agripa. Essa não é a forma de chegar a ser um grandioso. Um homem grandioso ajuda aqueles que estão à sua volta e não os destrói. De que lado você está? Você me questiona? Não. E você, com tiro e se eu jamais. Bem, então é bom que continuem assim. E lembre-se, eu serei o maior de todos os reis. Não fique parado. Continue trabalhando, seu bode velho. Você não presta. Vá, vá! Anda! Está vendo isto? Você marca uma linha para cada saco de sal que vier sair carregado daqui. E não perca um só, senão será o último erro que irá cometer. Está sabendo sobre o barco? Não. Ele não vai ser mais o encarregado das minas de sal. O quê? Agora ele será o capitão de 500 soldados. E quem vai ser o tenente dele? Quem mais? Você? É bom que seja eu. Eu sou o único apto para essa função. O que é isso? Eu também já paguei o que devia. Eu é que mereço sair desse lugar. <risos> você, o que você entende sobre comandar soldados? Mas do que você isso, eu sei. Veja, meu irmão João e eu somos os mais indicados para sermos líderes. Quem disse? Jesus procurou a André e a mim primeiro. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer tudo. Pois bem, vamos perguntar pessoalmente a Jesus. Então vamos fazer isso. As palavras que proferi podem alimentar a sua alma. Uh, mestre, surgiu uma questão muito importante. Sabemos que o senhor veio para estabelecer o seu reino. Mas qual de nós deverá ser o maior em seu reino? Quem irá liderar? Para ser poderoso no reino de Deus, devem ser como as criancinhas. Têm que se tornar humildes, como essa criancinha. Ah! Você acredita naquele vespe? Ele pensa mesmo que pode ser um tenente. Mas ele é mole demais. Para ser líder dos homens, é preciso ser forte. Se alguém o atraiçoa, é preciso se vingar. A doce e deliciosa vingança. Eu Nunca vi uma cidade igual. Eles parecem ter tudo, não é mesmo? Eles não têm o evangelho. Tem razão. De que serve ter tudo isso sem a paz que somente Jesus pode trazer? Gostariam de falar comigo? Sim, senhor. Nosso líder, um homem chamado Jesus, que é por nós considerado como sendo o Messias, gostaria de ensinar em sua cidade. Oh, vejam só. <risos> Digam a ele para procurar um outro lugar para pregar. Estamos atarefados. O O quê? Como ouça? Não vão acreditar. Eles se recusaram a deixá lo entrar na cidade aqui. Não é possível. Como e a Márcia? Márcia? Eu jamais vi tanto orgulho. O que devemos fazer? É, o senhor disse que podemos realizar milagres? Devemos invocar o fogo dos céus e incendiar aquela cidade malvada? Eu não vim para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. É, se você quer ser um líder dos homens, é preciso saber fazer com que respeitem você. Eu discordo. <risos> o escravo discorda. Ah, eu tenho certeza de que entende muito sobre ser um grande líder. Se quer que seus soldados os sirvam de todo o coração, então deve servi-los. <risos> Servir meus soldados. Isso pode dar certo com os cristãos. Mas aqui não. Chegou a hora de irmos para Jerusalém. Lá o filho do homem irá ser traído, açoitado, sentenciado à morte e crucificado. Porém, no terceiro dia, ele irá ressuscitar. Eu pensei que ele iria para Jerusalém para ser coroado rei. O que quis dizer com ser açoitado, condenado e crucificado? Ele fala muita coisa que não consegue entender. Ele está pensando em termos de parábola. Ele parecia estar triste. Ele está só. Vamos lá agora falar com ele. Mãe, eu acho que ele não quer ser incomodado. Olhem bem. Ele é o Messias, não é? É. Vocês acham que o Messias irá permitir que o crucifique? Eu acho que não. É claro que não. Estava falando em termos de parábola. Tem certeza disso? Eu já me enganei alguma vez? Não me respondo Tudo o que sei é que Jesus é o Messias. E que dentro de alguns dias ele será coroado rei. E vocês dois merecem ser o primeiro e o segundo no comando. Ela está certa. É claro que eu estou certa. Vamos perguntar a ele antes que outro faça isso. Eu queria... Uh, uh, uh, o João quer perguntar? Ah, eu quero dizer, eu é, é... Jesus, eu gostaria que me concedesse uma grande bênção. O que é? Quando estabelecer o seu reino, gostaria que meus dois filhos se sentassem à sua direita e à sua esquerda. Estarão dispostos a sofrer o que eu irei sofrer? Estaremos, mestre. Então irão sofrer o que irei sofrer. Porém, sentar à minha direita e à minha esquerda... não é algo que eu possa conceder. O que está acontecendo aqui? Oh. Eles estão secretamente implorando para ter domínio sobre nós? Nada foi feito em segredo. Não é justo, mestre. O senhor nos escolheu primeiro. Por que iríamos implorar por algo que nos pertence? Venham. O reino de Deus não é igual aos reinos desse mundo. Os reinos do mundo forçam todos a lhes servirem e dessa forma fingem ser poderosos. Mas não será dessa maneira com vocês. Quem desejar ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Quem quiser ser conhecido como um mestre, que seja antes um servo. Até mesmo o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir aos outros e para dar sua vida como salvação para muitos. Reis de Tiro e de Sidon Eu lhe imploro Agrippon, não declare guerra A dois países que estão dispostos A lhe dar tudo isso para evitar a guerra Isso tudo é meu? E isso não é o melhor Se eles o proclamaram como sendo O maior de todos os reis E escreveram para outras nações incitando as a fazer a mesma proclamação Pois muito bem, Bastos. Ah. A minha estrela está se erguendo e você está subindo com ela. Ora, foi bom que mencionou isso. Porque eu andei pensando que estou um pouco além do título de senador da corte. Eu estava pensando em termos de supremo. Não exagere. Ah, claro. O que estava pensando, eu estou ao seu lado. Atenção. Ah. Marcos, meu senhor, que prazer. Calado. Amanhã é meu último dia nesse buraco fedorento. Ah, meus parabéns por sua promoção. Eu mandei ficar calado. Haverá uma execução de presos amanhã. Mas estou ocupado demais. Por isso sou forçado a escolher meu tenente agora mesmo. Seria uma grande honra servi-lo, senhor. Eu acredito. Com o devido respeito à veste, senhor. Devo dizer que eu sou o homem de quem precisa. E por que seria isso, Lisandro? Por que está aí parado? Eu, eu... Se não puser os escravos para trabalhar, vou cuidar de você pessoalmente. Eu vou procurar melhorar, senhor. Mexam seus cães. Por que você acha que deve sentar ao lado de Jesus? Porque é o meu lugar. Por favor, Tiago, eu não gosto de discutir, mas certamente você deve saber que André e eu fomos feitos para ser apóstolos, chefes Foi o que você disse várias vezes, mas João e eu achamos a mesma coisa a nosso respeito. Thank <laughs> you. chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Meus filhos, eu ainda estarei convosco por um pouco mais de tempo, e para onde eu vou vós não podeis ir. E agora um novo mandamento vos dou. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso não é justo. Por que Lisandro teria essa chance? Eu mereço mais do que ele. Eu vou mostrar ao Mappes que eu posso fazer os homens trabalhar. Não! Eu fico no lugar dele. O quê? Desde que ele faça a contagem. Eu carrego os fatos. Você quer ser um herói? Por mim, tudo bem. Ah. Agora, senhor, não esqueça. Após o banquete, haverá um desfile em nossa homenagem. Isso é muito bom. Ah, e sim, o, o Tiago, o apóstolo, foi enviado para ser executado esta manhã. Excelente. Agora não há nada entre mim e a verdadeira grandeza. Fui informado sobre suas proclamações de que sou o maior de todos os reis. E eu humildemente as aceito. Porque elas são verdade. Vamos todos esperar um futuro onde os reinos de Israel, Tiro e Sidon permaneçam amigos. Liderados por um poder invencível. O meu ao rei gripa, salve o nosso rei, Agripa. vira o rei o que fala com a voz de um deus, deus é, eu gostei disso, eu gostei muito disso, olha, ah, o que foi isso, meu parceiro, olha, Como novo tenente, eu vim levá-lo para sua execução. E você achou que entendia tanto sobre progredir neste mundo? <risos>